Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo a igreja celebra a solenidade da ascensão do Senhor ao céu. A festa da ascensão do Senhor também já é a festa da nossa ascensão. Com a subida de Cristo aos céus, destino da trajetória de sua vida, ele aponta também o nosso destino, para onde nós vamos. O caminho agora está aberto. Agora para nós é tempo de revestirmos da força do alto e testemunhar a conversão para o perdão dos pecados. A todas as nações é preciso acolher o apelo de Jesus. Vós sois as testemunhas dessas coisas. Antes de subir, prometendo o envio do Espírito Santo, ele abençoou os discípulos e, enquanto abençoava, foi elevado aos céus. Revestido da força do alto, São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis anunciaram também a conversão e o perdão dos pecados. Saindo do mundo do comodismo, e da riqueza e entrando no mundo dos pobres, dos leprosos, dos mendigos dos caminhos. Hoje os mendigos dos caminhos, as pessoas, os leprosos, vêm das guerras, vem da fome, vem das políticas de desigualdade que se instalaram em nosso país e acumulando a riqueza para poucos. É preciso revestir o nosso olhar com o olhar do alto, com o olhar de Deus para ver os seus apelos no nosso tempo. E sair de casa para testemunhar o reino implantado por Jesus Cristo, por aquele que hoje retorna ao Pai.